E temos o selo do avental da pizzaria que é com código que eu vou usar agora. Gente, o próximo código é um código para você conseguir o um avental de pizza. Que eu disponibilizei nesse vídeo aqui. É só você vir aqui nesse vídeo pronto. Dar o gostado né, para me ajudar. E copiar e colar esse código e você vai obter, obter o avental e o chapéu de pizzaiolo. E quentos de moeda, que é o melhor de todos, né? O quento de moeda, né? Porque vir na pobreza não é comigo, não. O que você vai fazer quando entrar? Quando você entrar, você vai abrir o um mapa e vai no plaza e vai entrar na pizzaria. Que isso, menina? Do nada, eu chego na, no lugar e o povo sai. É... O que você vai fazer? Vai clicar no seu pinguim, vai abrir seu inventário Aqui, o bracelete, o chapéu de pizza ouro. Tem um livro também, gente, que eu consegui Com o um código É só vocês acompanharem o canal, não tem erro Cadê o avental? Derek O avental tá aqui Você vai ter que retirar tudo Até o símbolo do pinguim estar verde E vai fazer isso Aqui, eu vou fazer aqui para estar bonito Vai clicar aqui no símbolo de dança e vai, e vai fazer o, o emoji do de pizza cinco vezes seguido. Isso é 25 segundos, gente. Eu acho que assim vai, né? Rápido. Pronto, assim vai. É menos de 25 segundos, é 15 segundos. Pronto gente, esses são os selos mais fáceis, se tiverem, eu desconheço Que são os selos dos jogos, né, mas os selos dos jogos não valem Só vale desses selos aqui que é bem fácil, os selos dos jogos vocês vão ter que fazer Esse aqui, esse, dá pra entrar e fazer em 15 minutos Que isso? Gente? E pra encerrar o pin, aqui, você encontra a floresta, o pin da floresta, então é isso gente Tchau falta de scorn para adicionar Do seu inventário Gente eu consegui o pato O pato verde você tem que conseguir com Com Gente eu consegui o pato de borracha Através do puff de ouro Olha o que também que eu consegui Consegui Uma gola avaliana Gola não né Um cachecol avaliano dourado e agora eu vou fazer mais um selo, um selo muito fácil, é só você precisar do pato de borracha. Geralmente ele fica no catálogo, mas agora eles estão dando pelos puffs.